Agora eu deixo o papai filmar, tá? Dá um tempinho. Goddamn Bom dia, estranha. pau? Sai, Nazarene. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a responderem comentários homofóbicos de evangélicos no Facebook. É muito fácil. Você entra na DM deles, escreve assim, vai tomar. Não, brincadeira. Você pega o perfil deles, entra na DM e escreve assim. Satanás mandou. Não, mentira. Não faz isso não. Ou faz, sei lá também, né? Morri. Bom, gente, no vídeo de hoje. Eu vou ensinar vocês a fazerem o um penteado de peruca mais basiquinha, assim. O primeiro que a gente tem que aprender, que é mais fácil, que é só fazer tranças. Tranças, exatamente. Minha filha drag, Johan, me trouxe uma peruca, que ela já bateu o cabelinho um pouquinho, e falou... Aba, faz um cabelo aí bem impactante. Aí eu lembrei de umas referências antigas e tal, e a gente montou esse cabelinho que vocês vão ver agora. Vamos? Vamos com a gente? Bora pôr a mão na massa! A gente vai trabalhar essa peruca semi-nova, de cor mel, com raiz escura. E a Johan já deu uma batidinha nela, então ela tá meio embaraçada, mas ela é bem novinha. E aí vamos começar desembaraçando, porque tudo começa assim. E a gente vai trançar tudo. É bem fácil, gente. É só escolher mechas pequenas, porque a gente quer um cabelo 4A, 4B, assim, sabe? Então, ó, já fiz uma trancinha aqui pra vocês terem uma ideia. Mas já pulei pra trança pronta logo, porque é isso, né? Não tem muito segredo. É trançar, né? Um ponto importante é amarrar as trancinhas com uma linha, não com elástico. Porque como a gente vai colocar na água fervendo, os elásticos tudo quebra e solta. Então amarra na linha e aí deixa, sei lá, cinco minutinhos na água fervendo, assim, até se sentir que pegou a forma do plástico, né? E aí depois que a gente tirar da água quente, a gente vai tirar o excesso da água numa toalhinha e vamos pôr para secar, né? Outro ponto importante também é fazer a trança bem apertada e bem perto da raiz, porque senão você vai terminar com a raiz lisa, né? E aí, aqui eu tô te mostrando, é só tirar o excesso da água, não tem segredo, e põe para secar num lugar aberto, né? Pode ser um varal, pode ser qualquer coisa, enfim, num lugar aberto e deixa de um dia para noite, assim. Aqui eu tô colocando num gancho de parede que eu coloco toalhas e etc. Já são 10 horas da noite, vou deixar aí... A madrugada, amanhã de manhã eu pego. Mas graças à tecnologia de edição já é de manhã. Aí vamos soltar as trancinhas, eu solto por camada e já vou desfiando para dar volume, mas ó, fica com a textura linda. E aí ó, já tirei a primeira camada e vamos começar a desfiar só a raiz. Se você quer aprender a mexer com peruca, meu amor, desfiar é a coisa mais básica que você vai fazer em todas as perucas e é simples. É ter uma escovinha de desfiar, um spray para fixar e é isso. Puxa só na raiz, bate um sprayzinho, puxa na raiz, bate um spray e olha como ela já fica inchada. Bem inchadona. Vamos pro completão agora. Olha só que diferença já dá. Aqui eu desfiei quase toda a peruca, só deixei um centímetro na frente para a gente fazer o acabamento. Essa etapa do acabamento na raiz, que é o mais complicado, que você precisa fazer várias perucas que aí você vai pegando jeitinho, mas a teoria é simples você pega essa mechinha de um sentimento que você deixou na frente e você desfia só dentro. A parte que vai ficar exposta, você não desfia. Você penteia, né? Você, você alinha os fios. E aí, assim que você vai alinhando, você vai pondo grampo para isso parar no lugar. E é sempre importante intercalando com o spray porque só a pentear ela cai, né? O spray vai sempre fixando. E aí você tem que fazer mecha por mecha. Eu costumo dividir em três partes. As duas laterais e o centro da testa aqui, ó. Aqui eu só fiz uma lateralzinha. E aí já tô pegando uma metade da parte de cima da testa ali. Como tem uma divisão no centro da cabeça, eu dividi em duas partes esse miolo, esse meinho, né? E aí tem que ir penteando, penteando até a raiz, ficar sempre linda. Essa hora aí, meu amor, você senta e põe uma série, põe o um álbum de alguma cantora babadeira, porque você tem que dar tempo pra isso, tem que ter paciência, ficar horas ali penteando, organizando os fios, porque isso é a parte mais importante, né? É a moldura do rosto. Então tem que ter carinho, tem que ter paciência, as primeiras ficam meio feias, mas você vai pegando o um jeitinho rapidão. Eu fiquei uns 20 minutos em cada lado, então eu só vou mostrar metade aqui, mas vocês já sabem como fazer do outro lado, né gente? Cabeça organizada, vamos dar atenção para as pontinhas, né? Porque cabelo crespo não é bagunça, meu amor, sabe? Tipo, É muito bem cuidado. Então primeiro a gente molha um pouquinho né, para os cachos se fecharem de novo. Penteia bastante, bastante pra tudo ficar desembaraçado e dar uma nivelada com a tesoura. Tem que ter preocupação, tem que ter carinho, porque as pontas tem que parecer saudáveis e os cachinhos bonitinhos e tal, pra você ter um cabelo deslumbrante, né? E vamos pro resultado, gente. Vamos ver como ficou? Gente, presta atenção. Que beleza! A gente se inspirou na Mel B das Spice Girls, que é um cabelo bem inchado, assim, volumoso, girl power, e eu vou ver se eu pego uma foto, né, da Johan usando ele, não sei se vai dar tempo, mas se eu conseguir vocês vão ficar bem passados com o efeito, que dá um bom cabelo crespo, gente, é a coisa mais linda do mundo, puta que pariu. E é isso, gente, Belíssima, Mais linda que a Noite de Paris, meu amor. Meu nome é Nath, Nath, Nath, Nath, Nath, De Albuquerque, Pampeque, de La mas de Bolda, mais usa como Danosa, de Smede, Leona. Merecibele, de Bolda, de Gasparri. A mulher jamais falada, a menina jamais igualada. Conhecidíssima como a Noite de Paris. Poderosíssima com uma espada de um samurai. ficou maravilhosa? E é isso, gente. É só fazer trança, ter carinho, se esforçar ali na, no, no artesanato, no seu momento Ana Maria Braga. Que vai ficar bom no final, viu? De novo, lembrando, cabelo de plástico é bom também. Dá pra deixar lindão. É só ver tutoriais e aprender como manejar. E é isso, gente. Gostaram? A gente vai ter mais tutorial de peruca aí, porque eu tô aprendendo a fazer vários cabelos. Quero ensinar vocês também. Eu não sou peruqueira profissional, mas tô aprendendo e tô adorando. Então vou passar pra vocês aí, vocês aprendem comigo também, tá bom? E é isso. Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá aqui. Se você já tá aqui e já faz outros vídeos, não esquece de dar o nosso like, que dá apoio aí pro canal. Dá o um soquinho do like aí, que o YouTube fica achando que você gosta de mim. Vamos enganar esse YouTube. É, não esqueça de olhar nossas redes sociais no canal. canal As Pursa, sem essa no final. Tanto no Facebook, como no Instagram. Instagram. Nos vemos no próximo domingo, com mais artesanatos, com mais darkseiras, com mais clubberzices. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo.